faz isso, a planta faz isso aqui ó planta. Planta faz isso, vê planta faz isso. A planta faz isso aqui ó planta, planta. Planta faz isso, planta faz vai. isso. Ó, planta faz isso. Planta faz isso, planta faz isso, vê planta faz isso. A planta faz isso aqui ó. <risos> planta faz isso. <risos> Planta faz isso, velho! Planta faz isso, mano! Planta faz isso, velho!